Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho, rapaziada? Rumo aos 520 mil inscritos. Qual é o melhor round, qual é o melhor flow, qual é o melhor bate-volta, rapaziada? Esse cara quer falar que eu ganho só porque tem uma panela me vendo. Eu tô colando e me matando, tô me garantindo com o meu talento. E agora nunca que eu vi que eu tinha panela em algum evento. E agora tem gente que acredita em mim, Zé Povinho tá se mordendo. Ué! Tá te mastigando você falou que eu só ganhava no Rio, eu só tô retrucando Então hoje e agora você toma na cara, eu tenho mais uma bala Você é o pente mais cheio da Norte, conhece a mente mais cheia da baixada oh! A mente tá cheia de nada, e por isso que você toma um coro Cê tá ligado, eu te mato com as palavras Hã? Tá ligado o parceiro que cê tá moscando Sua mente tava cheia, agora tá vazia Porque eu tô te assistindo sangrando oh!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 Sim, tô na roda cultural, fiz um pacto de gangue e eu tocar minha gangue, essa porra é invocação do mal. <risos> Faz o seguinte, amigo, na disciplina, se quer ganhar do Nel, seja cruel com pacto de rima. <risos> Cê tá ligado, parceiro, você tá vivendo um filme. É a invocação do mal, Invoco o Constantini. Porque contra mim você vai tomar um pau. Ou oh, invocação do mal. Cê não conhece o plano da atividade paranormal? <risos> <risos> <risos>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 Entendeu o conflito, qual foi? Solução, vai pro caralho Parece que tava de moicano e viraram o seu coca ao contrário Igual eu faço com você Eu tava pensando em como a sozinha é clichê Até porque cê sabe que agora tá brilhando Eu tô pensando em como o caixão vai ser fechado esse mano então... Tô pensando em proceder, tô pensando em improvisar Só que cê sabe qual que tá sendo aqui a parada Eu olhei no seu corpo e cê não tá pensando em nada Eu não tô pensando em de colagem, Só que Pra tu não vai ter caixa de te na piscina vazia Tranquilo, filho, me terra na piscina Eu faço slow, low Eu ando de skate daqui a pouco eu faço flow, flow. Qualquer coisa você sabe que eu tô no show Zuluzão passando, pato e no pelt Eu faço gol, gol Ele foi de pro futebol Não foi meu mano seu eu copia quando bate o sol Cê tá ligado mano que cê bebe leite Que andar o que gordão, cê quebra skate Eu quebro o skate, mas essa que é a parada e além de quebrar skate, eu não sou só que quebro sua cara que esse é seu momento Quebro sua cara e ela vai mais pra dentro Você não entende nada Você quer quebrar minha cara Minha cara nasceu quebrada Mas só que eu sou da rua A sua nasceu inteira Mas hoje eu destruo a sua não! Nunca vai destruir minha cara é completa e com certeza eu faço free Até porque cê tentou, mas cê não veio Pode quebrar minha cara, mesmo assim não vou ser igual, você tão feio Pega a câmera e dá um zoom Teu flow é fraco, pra mim você não é nenhum Não adianta você vir de zoom, zoom, zoom. Parceiro eu te mato, o teu flow é tipo a cabum, bum. E essa daqui é pra te explicar que você é fraco Tem um pato na lagoa, sua rima não é fraco, ela voa Você nem é o chamar mas se tu fosse afundar com a canoa Cadê a rima boa? Boa noite pro pessoal, menos pra sua pessoa Desculpa o toque no boné, foi quase que à toa Seus gritos é zoado e nenhuma rima ecoa Esse cara tá tirando, acha que faz o flow Mano, sem maldade você não é o Gabigol E muito menos o tal Gabi Flow Porque cê rima pra caralho, mas agora o seu tempo já acabou Você diz que não ecoa, não tô de five peno Ecoa, eu tô em cima do grandeno Você achou que você era o Veno Eu não sou o teu fã, mas se te fosse, te matava, né John Leno? Meu parceiro, eu já vi que agora você tá aprendendo. Você não é meu fã e com certeza eu não. Não é o John escrevendo, cala a boca e vai vendo que é a lenda que vivendo Isso não define, não é o rap, é o crime Você falou que eu não sou o John, sou o John Constantini Te mato, e eu vou além do aparelho e eu te mato, não te puxa de dentro daquele espelho Caralho, é seu Constantini cuzão, batalha é de rima, vida não é um filme Se é o John Constantini, você é o John Canyon Você é o que você quiser, só não aguenta você mesmo Eu posso ser o John Constantini não sou o John Constantine e não um repórter, Não sou um Harry Potter, mas aí, parceiro, tudo bem. Eu quis falar até da pedra filosofal. Não sou o Harry Potter, Harry Potter, e você é Harry Kane. Ah, sou o Harry Kane, Ganho e 9 caixa dentro de campo, eu jogo é bem. Já você não é Harry Potter, sua rima aqui é outra. Você é um trouxa, sai fora, vingar e te leve <SIVE> Calma, calma, calma, Ei, foi mal, rapaziada, mas... vai, calma, mesmo. 2, é que eu, 2, é que eu bato é eu... é eu... no para, então pega e para que é eu passo é na cara, você sabe que eu, eu faço, isso isso eu faço isso assim, Calma, calma, a sua mente é um cubículo, quando que o Gohan vai ganhar do pico, quando que o Donatello vai ganhar do Sprinter, quando o tem vai ganhar do Goku, ah, se você não sabe todas as respostas aqui dessa zima é que você também não vai ganhar de mim. Hoje em cima do vídeo, só toma no cu. Eu sei que você é bom, só que eu, eu tenho lazer. Tá. Mano, eu sou tipo Poseidon, já vou ser Poseidon, Mini, eu Passei. Fiz isso daqui, é o direito, ao seu Mas eu não tô em toque, eu sem maldade, nego, faço assim. Você toma no lombo, a rima não é japonês, mas eu te quebro de combo. <risos> Meu truta, vou te falar uma fita aqui no ataque Você tá fraco pra bater de frente com o de sampa famoso mantraque Você falou quem que vai salvar Sinceramente, cê tá de deboche Essa rima aí é mais antiga do que você veja no horloche Só me levando mesmo para as ideias pra tu me levar na caminhada A rima na frente do povo, calma que eu faço essa é a verdade A rima na frente do povo e o MC à frente da sua mentalidade Tem sério, se não se eu não, não quer MC que da pancada Então prepara que é porrada, então prepara que é sem mistério Johnny, você não mandou um ataque, eu não entendi Você tá tentando desestabilizar, não fazendo free Esse aqui que é o rei do tanque, agora nós questiona Só que eu sou o rei, que tanque nenhum detona <risos>